E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, na querida Los Santos, essa explosão e vamos ver se ela é bizarra, mano, é necessário pegar aqui o... a Rocket, a RPG, para tal, tá, tem, tem bastante veículo aqui, vamos testar, se não for a... Ah, aquele, aquele falou, a gente instala a outra, beleza? Vamos lá que eu tô apreensível, velho. <risos> vamos jogar lá no meio, vamos jogar lá no meio? Vai, um, dois, três, três, <risos> Caraca, moleque! Só deu uma tremida, só deu uma tremida. Tremidinha de leve. Vamos ver agora, aqui no chão. Mano! Véi, deixa eu ir lá pro meio. Eu acho que não é esse o mais forte. Eu acho que não é esse. Vamos jogar aqui no meio da cidade. Eu acho que não é esse. Eu vou, vou, vou dar mais uns tiros aqui e aí a gente.. Que é isso, que esse aqui eu já vi, mano. Mas balança bastante, né? Vamos tirar o vida infinita pra ver. tirar o vida infinita. Vamos ver se atinge nós aqui. Caraca, moleque. Mano, não é esse, velho. Tem um mais forte que esse. Tem um mais forte que esse. Eu vou instalar ele. Eu vou instalar ele. Vamos, vamos jogar mais um aqui no meio. Apesar que isso aqui balança pra caramba, né, mano. Mas o... Ele não tá explodindo as coisas, tá ligado? Ele só tá... Caraca. Bom, o negócio é o seguinte, galera, eu vou instalar o outro Porque eu acho que tem o um mais forte, mano Tem o um mais forte que esse aqui, ó Esse aqui não tá dando nem... Não tá, só tá balançando, tá ligado? Não tá dando nem explosão nos carros Vamos lá, vamos jogar mais uma Caraca, maluco Bom, enfim, deixa eu instalar Vamos vamo instalar o outro pra ver Ó, galera, vamos testar o outro então, hein Eu instalei aqui Bora ver o bagulho tremer. Mano, tem que ser muito hardcore, velho. Deixa eu, deixa eu olhar um, uma, um ponto aqui bom. Vou jogar aqui de cima. Vou jogar aqui de cima. O negócio tá brilhante, hein, velho. Vai. Será que vai crashar meu PC? Vai. Uou! Que isso? <risos> que que foi isso? Abre. Que isso, cara? Para, velho, explodir! Olha isso, mano. O que, que é isso aí? Eu... Manda outro. Não explodiu? Vou mandar aqui. Ah. Oh. Dando. <risos> volta normal, velho. Que isso, cara? Vou mandar um aqui. Vai crashar o jogo, velho. E ai, fui pro Que isso, cara? Meu Deus, que isso, velho? Isso é uma explosão nuclear. Olha, desbugou, desbugou. Que isso, cara? Olha isso, velho, as pessoas. Meu amigo, olha isso, cara. Que diabo é isso? Olha como é que ficou a cidade. Aí. Seria, será que ele tentou fazer um, tipo, uma fumaça? Uma parada assim, tá ligado? Olha isso, a cidade, cara. Meu amigo. Caraca, velho Que satanás foi esse Vou mandar mais um Se a gente soltar um monte, velho O bagulho não tá mais nem explodindo, velho Eu vou deixar automático Até crashar o jogo Caraca Vamos deixar aqui, ó Arma automática É... Clipe... Aí... Jogado pra trás. Pera aí. Caraca, mano. O bagulho é muito. Eu vou morrer, velho. Meu amigo, morria. Veio o Maico. Galera, eu simplesmente buguei o jogo inteirinho, velho. Olha isso. Vamos ver agora. Caraca, vou deixar vocês dois. Meu Deus, vou resetar isso aqui, velho. Olha que loucura. Olha que loucura. Meu Deus. De deixa eu tirar isso aqui, cara. Deixa tirar isso aqui. Bom, galera, pra gente finalizar. Eu troquei aqui a explosão. Vai ser a última. Ih, caramba. Gruda aí, gruda aí. Aê. Fica aí na ponta. Última explosão, hein. Vamos ver essa daqui. Uh! Essa aqui tá meio buga, velho. Vamos descer, vamos descer. Eu quero ir num lugar onde tem muito, muitos veículos, muitos carros. Normalmente aqui tem bastante, ó. Vamos jogar aqui? Vai. E... Nossa, isso foi bizarro, velho! Caraca, não... Que isso, velho? Isso foi bizarro. Me jogou pra baixo, mano. Caraca. Me jogou pra baixo, mano. Esse aqui tá muito mais forte. Ele tá tendo explosão. É que às vezes não explode os veículos, você percebeu? Ele só dá o efeito. E quando explode alguma coisa, meu amigo, o negócio fica... Insano, mano. E é da hora explodir, explodir coisas, né, mano? Eu gosto de explodir coisas. Tipo assim, ó. Aí, aí. E explodiu tudo. Uou! Eita! Vai, Cacete. Dessa vez eu coloquei vida infinita, é por isso que eu não tô morrendo. De cima é mais da hora, velho. Tiro. Vamos lá, galera. O último, hein. Caraca, mano. Eu queria ver de longe. Vamos ver onde é de longe. Vamos ver se faz aquele gogumelo da hora. Ih. Ih, bugou, velho. Não tá saindo mais. Bugou. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, deixa eu remover e vou colocar de novo. Acho que deve ter bugado, mano. Se inscreve no canal. Ah, bugou, velho. Bugou, bugou, o jogo bugou. Até a próxima e fui!